Bora lá então pra parte 4 aqui do Road Night 6. Pegamos a estrada aqui, galera, e olha só. Estamos aqui no... A gente tá na dúvida se é um show, me parece um show, né? Um show, um comício com um show, alguma coisa assim, é. aglomerações. Coisa que nós não sabemos mais o que é, né? Já é. faz algum tempo. Eu tava curioso pra ver o que era isso desde a parte passada aqui da nossa série, velho. Então vamos lá, a gente já viu que, olha só. If wants to party, quem é que já tá Jesus, Já tá a primeira... aqui, velho né? Tá, velho, vamos lá, então Lembrando que a nossa relação com ela não é das melhores, <risos> assim, no momento Pra quem acompanha os outros vídeos, a gente tem <risos> uma leve tretadinha com ela, né? <risos> vamos lá, então Ua... Ah, foi com a outra, né, personagem, tá com um personagem diferente ah, agora, né, cara? Não pode ser Uau, Sonia Sanchez is é uma for para pessoas importantes, honey buns. Que é por Adam não pode Nossa! <risos> oh, she <burned> you there. <risos> Ai, cara. Vamos botar assim: pelo jeito não posso entrar, né? Sim. Hahaha, <risos> você é famoso, totalmente ridícula. Nail, eu vou entrar. Ai, cara. A questão é por que esse motorista continua sendo motorista nessa caçamba <risos> de bichos. É, velho, também não sei porque. Outro por emprego parece tão mais interessante do que ficar ouvindo essas idiotices <risos> o dia inteiro. Ai, cara, vamos pedir por favorzinho que possa entrar? Uhum. Oh, e o filho está vindo comigo. Olha, olha aí, ó. O quê? O quê? Tchauzinho, Adam. Ela é minha irmã. Vamos lá, filho. Yeah. A gente acaba de se tornar também uma caçamba de lixo uma é, Adam, né? É, vamos lá, né? Vamos com a Sônia aqui, vamos ver o que tá pegando. Olha... Tchau, Adam! Olha esse lugar, ah, cara! Ah, tu viu, né? O motorista ele é tão bonzinho que ele disse cuidado tem um psicopata atrás dela, <risos> que é o homem do táxi. É... Olha só que maneiro, velho. Tá, tá aí. Um monte de trailers, né? E a gente já viu que tem um monte de outdoor do presidente Taira aqui, né? Uh, tem um psicopata atrás de você? Maybe uhum. there is, but you can't live your life in fear. That's a motto of mine. É, cara, uh, você parece diferente. Por quê? Because on the news I talk like this, when in reality. Ela tem o sotaque, né? Ela tem o sotaque, né? Ela tem o sotaque, né? Ela tem o sotaque, né? Ela tem o sotaque, né? Ela tem o sotaque, né? Ela tem Ela tem o sotaque de solista dos Estados Unidos, né? Posso perguntar uma coisa? É, a gente tem sempre essa noia, né? A dica uhum. de como sobreviver na estrada. O mais dinheiro que você ganha, o melhor. Às vezes, eu vou o dinheiro da minha conta, só para manter <risos> nossa... Olha que pessoa asquerosa, é. né, cara? Aí a gente tem algumas opções aqui, ó. Dinheiro, deveria ser compartilhado, não? Ou nós, nós precisamos roubar dos ricos, ou o dinheiro te ajuda a fazer o que não, quiser. Não, que nós! A jura que ela vai <risos> se enquadrar nisso? Tá, então, devia ser... Comp... ela não vai concordar não, com o isso, dinheiro cara. Dinheiro te ajuda a fazer o que quer, o que quiser. <risos> isso, é que Meio que é. coitadinho. Oh, it Essa escolha teve um impacto, hein? sugar. É... Ah, ok, claro. We'll hum, mais tarde a gente vai encontrar com a Sônia. Então tá, vamos ver o que, que tem nessa festa aqui, cara. Pelo visto tem bastante coisa, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ao menos luzes a gente vê o que tem. Ela já tá aqui, cara. Vamos jogar, vamos jogar. Free, tá. Ok. Focus on the ball. Gabi, ajuda aí, pela amor de Deus. Tá. Tudo dia que eu sou boa, o final das coisas ruim. Beleza, meu Deus, cara. Tá ali, no meio agora, hein? Tá. Ah, quer ver que direita, o, direita. o jogo... Direita, direita. vai... Aí, acertou. Beleza. See? It's simple. Ah. Vamos. Uh, a gente tem 10 mangos aqui, cara. Ah, não. Gastar dinheiro com isso? Não. Eu ah, ah, ganhou que... quanto? Só se vive uma vez, Bora. cara. If you win, you get Vamos botar no nosso olho de águia, de águia míope aqui pra achar a bolota. <risos> Uma apostinha... Média. Não. Bom, a gente precisa de dinheiro. <risos> cara. Só que daí ele vai sacanear, né? É possível. Vai média. Ah, é todo são, dinheiro, são cara. São quatro olhos aqui. Meu Deus. Com os meus óculos, são quase seis. Então, bora. Cara, é todo o dinheiro que a gente tem. Será que é uma boa decisão, galera? É gente... boa, é boa. <risos> é na vida da eu isso, Gambling, gambling. Bora. Uou. Meu Deus, oh, cara. Não tá, tinha que concentrar. Caraca, ir. foi todo o dinheiro não que a gente ir. tem, velho. Tá. Meu Deus! Meu Deus, cara! Foi muito mais rápido! Era, tá no meio, agora tá lá à esquerda! Direita! Direita! direita. Ah, ah, Dinheiro fácil, Sobrou galera! Sobrou o Dindim Leto. Tá bom, né? Vamos sair quando a, gente tá... quando a gente tá bem, né? Ah, eu jogaria mais uma! Hum. Claro, ah, Claro, vou pegar. Vamos a gente vai ficar com essa carteira porque ela caçamba samba de. Onde é que tá o banheiro, cara? Hum, vamos achar o banheiro agora, né? Aqui, Ali, aqui. ali, a plaqueta. Vem, a gente ganhou. Mas no meio, no meio de um evento lotado de gente, ela esqueceu a carteira. <risos> Cadê? Aqui, Aí, ó. Hum. Vamos dar uma. Uh, esp... oh, assassino, cara! Era um assassino, não era? Um era o taxista, com Aqui certeza. Mas é assassino, né? Vamos ver, né? É, a gente viu que ele, tipo, tem problemas com o governo atual, tem problema com os da resistência, porque a gente suspeita que ele seja o vô do menininho. Ele perdeu é. a filha no deslizamento lá, tá? Tá, cara, não tem como a gente ficar com a carteira. Provavelmente a gente vai, vai ter que Acho que vai ter a opção de dizer, achou assim ou não. Ah, Gabi agora já foi longe, hein? Ó, oh, aquele cara era sinistro. Bora. Here we go. Ah, cara, já foi, né? Tá, pera. Meio, tá no meio, tá na direita. Direita. direita. Ah, cara. A ah, gente é a lenda disso aqui, a gente olha vai aí! Olha, olha o dinheiro aí. do cara, velho. É muito dinheiro, né? Ah, tá nos tirando de ainda, de ainda de né? Real. Winner. <risos> cara, eu não Eu, eu, eu acho... me sinto confiante Mas acho que ele vai avacalhar ele, Fazer tão ag... rápido que... Ele vai Agora não, a gente vai perder tudo Quer ver? Ready? Here we go. Não tem opção, né, cara? Vai lá, Gabi Ajuda aí Meu Deus, no meio tá no... Direita, direita. Uh! Mas é tudo à direita Meu <risos> Deus, Meu cara Deus. Agora a gente tá muito rico Agora eu pararia Se tiver opção Uh-oh ela é muito viciada, cara. Não sei não, cara. Yeah. Nossa. <risos> <Ready>? não <dá. risos> Here we Ela é viciada em jogo, cara. Não! Eu acho que é meio, mas não tenho certeza. Ai. Não foi direita, mas pode ser uma grande pegadinha. Eu acho que é meio. Ai, cara, eu acho que é direita, velho. Então vai no que tu acha. Eu acho que é meio. Oh, Nenhum. Não, cara! <risos> meu Deus. me Meu Deus, cara, a gente ia perder igual. Caraca. Ai, cara, eu tô um pouco assustada. Oh, Jesus, not again. É, você tá correndo perigo. <risos> meu Deus, cara, você precisa ir embora agora. You're não, me um drink vai ficar sozinha aí, vai sumir essa coisa. Ai, cara. Tá. Não, ela não deveria te deixar sozinho. Não, dá, sei lá, é de uma jeito. They Monta, vamos. Essa... Nossa, ela é muito mandona. Se ela pede com esse carinho, né, galera? É, vamos tá pegar eu. lá a bebida deve ser lá, né? Vamos pegar uma bebida pra ela então, né? E aí, galera que tá assistindo esse vídeo, muita saudade de festinha? É, cara, saudade de uma aglomeração, né? Eu sei que vocês estão, né? Um showzinho. A gente ficou com sem mangos, né? Porque o dinheiro foi o dela, Ah, isso aí foi top, só cuida pra não ser roubado. Lembra que tem o Meet o... É, isso, externo. Ah, a gente tem que ela comprar... Ela quer bebida, né? Bebida, né, cara? O que, que ela perguntou Eu nem vi, velho. Mas pega comida que tu tá mal de energia. Ah, é? Boa, Gabi. Eu acho que ela quer essa bebida aí da esquerda, eu acho. Mas será que é, tipo… Será que não vai ser pra gente, isso? Será que é pra gente, né? Hum, é, mas ela quer pra ela, né? Uh, o cara uh. tava falando sobre a Sony sure. aí. É, um, like uh, que festa estranha, né? What do you mean? É, as pessoas aqui são estranhas. Weird? I don't know. All big to é, tudo apoiador, né? Tyrax, Nossa. Que vendida essa aí. E aqui, ó, tudo, uh -huh. tudo com faixa do cara. Ó, oh, lá em cima ficou marcado que a gente tem uma bebida, então eu acho que é isso, né? Tu já pegou pra ela também. A gente já pegou pra ela Até também. Até que tá em 84. Ah, olha aqui. Você viu a Sônia? Todo mundo Tyrek's vendido aí. Favorite. É, ela fala bem do, do Tyrek, né? Então todo mundo aqui gosta dela, né? Eu gostei daquela dancinha lá de trás. Cadê a Sônia, cara? Óbvio que sumiu. Onde é que ela tá, velho? Tu deve ter visto onde é que ela foi, velho. Eu pensei que ela estava com você. Eu realmente espero que algo ruim não aconteça com Acho que deu ruim, galera. Acho que... Tá, mas a gente não, não era oficialmente assim, o guardião dela. <risos> é. Mas eu me sinto um pouquinho Ó. Ficou naquela ali. Sônia! Vê que ela tá agora, velho. Você viu a Sônia? Não. não. Ok lá, ela, ela não sei se aconteceu algo ruim com ela, cara. Não, jogar agora não dá, cara. Eu tô procurando a Sônia. Sônia! Tá sempre pra ir. Sônia! Vai indo, ó. Acho que tá te mostrando o jeito que tem que ir aí, ó. Será que ela saiu? Vai vir, acho que tem que estar com o nome aí aparecendo. Aí, ó. Sônia. Não tem que olhar na mesa ali pra investigar? Tá sempre mostrando aí alguma coisa, Não tem ninguém aqui, cara. Esse cara também já tomou o É, esse aí já tá mais pra lá do que pra cá. O que, que é isso aqui? É, ah, do transmissor, né? Esse transmissor aí. né? Aí é. tinha que ligar. Ó, essa dancinha aí tá. <risos> essa aqui tá sozinho, aqui tá curtindo. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Lá onde a gente viu ele pela última vez, talvez. O cara, Ou né? por aí, tá meio com um cara de sumiço aí Essa escadinha aí mal iluminada Será que ela saiu da festa, velho? Não, acho que foi levada, né? Não, velho... Tá lá a limusine dela ainda Ei, Eu acho que... Deu ruim, hein, galera? Deu ruim, hein? Vai pra onde a gente viu ele escondido da última vez Atrás, foi lá perto do banheiro... do banheiro, né? Ai, cara, eu fiquei preocupado com a Sônia agora, por mais caçamba de lixo que ela fosse... É, mas aí eu risco de morrer... O cara tava por aqui, ó. Mas não tá aqui não, hein. E por que que tinha aquele aviso, Sônia, ali? A gente tá gritando, aqui é a gente gritando. Sônia! <risos> Sônia. Ah, em tantos e tantos segundos tu tem a opção de gritar? É. É que a mulher da bebida, não viu a Sônia? Ela ficou com tanta aceite que ela quis ver? Não. Acho que lá pro outro lado. You play a game. Uh, agora não, obrigado. Uh. <risos> <risos> Nossa, Xoxa, geral! Véi, vamos procurar lá no meio da galera então, que eu acho que ela pode ter se misturado, né? Esse aí não sabe? Aí, ó. Ah, não. Todo é, ver algum dá... lugar que tu não foi ainda, tipo, reto aí perto das luzes e tal. Tipo, a esquerda, esquerda. Por aí. Será que dá pra gente passar aqui? Pela esquerda, eu acho. Ai, ah, yeah. Ixi, cara. Deve ter uma maneira de a gente passar, não tem como passar aqui por baixo, ó. Como é, Ou vai chamar o Adam ah, o a... Será que é... o Adam sabe o... onde é que ela pode estar, velho? Vamos, vamos falar com o Adam, cara A Gabi teve uma ideia boa, velho Não sei se foi boa, né Vamos lá, vamos lá Você viu a Sônia? To the driver, kid. Ah, deu, deu ruim, cara. Eu perdi a Sônia. <risos> <risos> <risos> <risos> ah, Calm é uma caçamba né? Coloca aí <risos> o stalker dela o, o stalker dela tá aqui, velho. Take it easy there. I'm not into <risos> uh, OK. Besides, we'll her underneath. <risos> Cara, bah, onde é que tá a parte boa dela? Ela tá aí dentro mesmo, velho? É. Sei não mesmo. Uh, tem certeza que é ela? Tem, tem certeza, tem certeza ah, não. que E okay? E aí, cara, a gente não viu se ela tava ali mesmo, né? É. Então, vamos lá, né? Beleza, cara, foi o desaparecimento da Sônia. E provavelmente ela está ali, né? Mas é, não nós sabemos. Né, mas ficamos ricos, isso que importa. Que a horror. Gente, a <risos> gente ganhou uma grana, velho. A gente ainda comeu. Vamos pedir tá com carona? a inteira, aham. Huh? Vamos ver se tem alguém aqui. Ah, algum apoiador do Tyrek aqui para nos dar carona agora? Ah, alguma caçamba. Olha aí. Beleza, eu quero ver a distância que a gente está para a fronteira. 817. Tá, vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho pelo menos, né? Nessa rota a gente encontrou a Zoe, o John e a Sônia agora né? A gente tá com 48% com a Sônia, né? Tá ruim não, né? É Mas <risos> é porque ela provavelmente pode estar morta, né? <risos> ah, que nos deu carona A gente pegou com um taxista <risos> Meu Deus do ah, Olha aí, tem um monte de coisa aqui O que, que é isso? A gente pegou três bandas, velho. Tá bom, hein. O que que ele gosta de ler aqui, cara? Coisa de dinossauro. Hum. Ele não devia ter <risos> mexido. You know Antes Gente, se eu tô num táxi, o homem vira pra mim e diz assim, eu tenho problemas de raiva, eu digo, é aqui mesmo que eu quero parar. Obrigada, valeu. Falo, <risos> então, valeu. Tá tocando música clássica, né? Nossa. É... Para a fronteira. Para a fronteira? Não, cara, eu não vou dormir aqui nesse táxi, né? E aí a gente tá dinheiro para ele? Dá, aqui está. Much appreciated. Ele tem problemas de é. raiva? É. pra deixar ele nervoso. <risos> é o Happy Taxi. O que, que foi isso? Não, essa coisa é tão legal. Vamos falar, né, cara? Let's é. see who's contacting me now. This <risos> on your show. How do they get this number? Cara, ele é nervoso. Uh... Você está bem? Você está bem? Não é? Ah, ele se acalma, ó. Ele é. se nerva, é. ele se travasa, ele se acalma. <risos> tá bom então. É pra gente não ouvir, ó. <risos> Caraca, velho. Esse aí é pra ser o psicopata, véi. Vai. Olha a plaquinha. Quiet, please. Silêncio, por favor. I'm feeling much better now. <risos> <risos> Go on and ask me a question if you want to. I know all kinds Ai, of eu sei se eu quero pedir, velho, algum, perguntar alguma coisa. Uh, não, cara, que vou hum. perguntar sobre karma. Leva muitos jovens para a fronteira. Hum. Entendi, interessante. É, tá bom. não deixa ele nervoso. I saw you looking at my max. Ei, <risos> cara, é, é o quê? Você <risos> é um fã de dinossauros? Eu não vou ficar bravo se você não for. Mas se ele nos perguntar alguma coisa, eu não vou saber, né? Bom, vamos lá, só assim, cara. Good. speaking of dinos, <risos> have you seen this movie that came out Gigantic Park? Hum, não tenho certeza. Não tenho certeza se eu vi, cara. You're not sure if you've seen the movie <risos> Gigantic Park. É... Acho que não, hehe. <risos> <risos> hey. Uh, sim? Sim. Lean forward. I want to show you something. Mm. Ai, cara. Ai, vamos lá, a gente tá aqui para todas, né? That's a portable VCR. Now I can watch tapes whenever I want. When GP comes out on VHS and Petria, I'll watch it every day. <risos> Ele quer ver esse filme o dia todo. É, muito legal esse negócio. Minha ah, filha dele, véio. But Sinto muito Sinto muito E se a gente perguntar o nome Não, dela? primeiro tem que dizer que se sente muito tá. well, botar right. e... e... e... e... <risos> espero também tá, aqui tá dando a volta ele fazer o que ele quer fazer Mas eu não sei o que, é que ele vai fazer, ele né, Ele vai cara? fazer com a Não Sônia. sei se ele vai fazer mal... <risos> certo que sim, cara. I won't think about that terrible Ele tá insistindo nisso é aí. Eu não quero tirar a cochila não, cara. Ai, tira logo. Não quero não, velho Cadê? Ah, descansa Ai, não logo. Não tem que fazer, cara. A gente tinha é obrigado a descansar. Ai, cara, não, não, não durmam no táxi, no Uber, nesses Ainda mais com cara. pessoa com problemas de raiva, né? É, não. Melhor não, velho. Não é muito recomendado mesmo. Aparentemente, nossa viagem está avançando. Não sei pra onde, né? Mas está avançando. Aí a gente acorda sem o fígado. <risos> Ué... É porque... Por que, que a gente parou, né? Hummm... Tem alguma coisa... Vamos dar uma espiada aqui, né? Ver ele trabalhando. Tá pedindo, mano. <risos> Ah, vamos fuçar no negócio aqui dele, ó. <risos> Lola? Já pega. Assistir, assistir. Não, meu Deus, ele vai ficar muito brabo. <risos> assistir Lola. Quero assistir Lola! Meu Deus... Ele filmou... Ele, fi ele tem o vídeo dela morrendo! Como assim? Sorry about that. <risos> Caraca, será que ele viu? Gente. Sem problema. Será que ele vai descobrir que a gente mexeu na fita? I heard a noise earlier. Like screaming. What was that? O uh, Motor, talvez. You're not lying, are you? The VCR is warm. Hum, olha He a raiva dele. Uh... Assisti sim, desculpa. Não, cara, ele vai ficar furioso. Não, você tá pedindo desculpa, ele não vai se enervar. Se falou que não tu tá mentindo, ele vai ficar bravo. Eu não assisti não, cara. Olha, ele sabe que tu assistiu, tu tá aumentando a raiva dele. Abacaxis mortais, esse é aqui eu assisti, cara. Ai, Gabi, o que é que eu ponho? Ai, põe a Lola, fala a verdade. Ai, <risos> cara... Ele vai nos matar, Gabi. Para logo! Ah! Eu sinto muito. Cara, nossa jornada com esse personagem vai acabar aqui. Eu né? sinto muito. Hum. Se acalme, por favor. Mas você não vai gostar do que vem depois. NÃO! Eu quero deixar na conta da Gabi, cara. A Gabi que enfureceu. Não ia bo... NÃO! NÃO! A gente não. morreu, cara. A Gabi enfureceu, assim? é um homem, cara. Como assim? Tu que foi mexer nas fitas! A Gabi ficou Eu aqui, cara. Eu falei que não era pra mexer em porra nenhuma de fita! Meu Deus, a gente levou um tiro, galera. Meu Deus, que morte horrível. Chocada passada. A gente Gente, morrendo. eu nunca imaginei que dá pra morrer. <risos> Como que não, cara? Tu que é o culpado que foi mexer, eu tentei acalmar. <risos> a <risos> gafa, disse eu assistir a fita da tua filha morrendo, cara. Gente... Boa, <risos> acabar as nossas Sonia dúvidas, ele realmente é um grande assassino. Ele é um assassino, Show. cara. Well viewers, another robbery has occurred on our roads. Mm. This time, the victim was one of the sponsors of our show, Super Supper. Bizarrely, I'm told the robbers ah, used oba. a pig to collect their funds. <laughs> Speaking of Super Supper, <laughs> have you tried their latest delicious burger? Your stomach will thank you for it. <laughs> Big news, viewers. I've located a source who saw Sério. the missing teen I discussed in a previous episode. Let's call him now. Hello, you're on the air. May I ask what your name is? You can call me Gerald. Hello, Gerald. <laughs> Say hello everyone. Hello, é Gerald, Gerald. Você viu o garoto desaparecido? Então, Sim, é eu dei uma o garoto um carro. Bem, dei uma mais. Parece que é o eu tem uma carona eu dei uma carona para <susurra> ele. para ele. O que é isso? eu para ele. <risos> And live TV folks, let's move on, shall we? Now let's take <risos> a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrac is still the preferred candidate. Cara, será que a gente tem como mudar isso membros é, Será que a parada é a gente conseguir aumentar esse índice da Flores? Vamos ver o reporte de report. Ai, cara. Bom. Ai que triste, gente. Tem uma informação pessoal da Sonia Hotline. Olha só. Eh, é... vamos colar esse primeiro aqui, vamos ver qual é que é. And that has been the show. Gente, estou com peso agora na consciência. <risos> agora a é ficou ah, com peso. Ah, agora as né, coisas já tem um peso muito maior. Depois que aconteceu. <risos> Não vamos nunca mais mexer com esse homem do táxi, hein? Meu Deus, olha a Gabi, cara. A Gabi provocou a fúria do homem. Eu nada, me na me. fita. Você tá está a cara? <risos> ah, cara, vamos botar uma fita aqui, cara. Não aguento mais essa Sony aí. Ah. Cara, tem bela tchau. Eu não soube esses discos. Ultimato. Deixa botar o Jared around. Vamos curtir a musiquinha aqui, cara. O que, que é isso? Véio? Documentos do veículo. Registrado em nome de Elaine Winterbottom. Certeza que tu roubou esse cara. Okay. Tem outra fita aqui, velho. véi. Já põe essa. Bota essa então. Essa que gente saía. acabou de pegar, velho. É, vamos dirigir rápido, cara. Quero chegar rápido hum, na vai fronteira. Vai dar muito, sabe, né? Que <risos> esse fato deve ter mudado o futuro das personagens. A gente quer chegar rápido na fronteira. Ó, óbvio! Deve ser o policial malvado ainda. Não, acho que vai ser a policial fênia, a boazinha. <risos> é ela, ó. Desculpa, o policial. Tava tá com o pé pesado. Hum. Roll down your window. Ah... Any idea how fast you were going? I'm gonna need your license and registration. Tá. Cadê, velho? É... Claro, senhora. That's good. Real good. Cadê, cara? Deixa eu beber aqui o um negócio. Hum. No caso, acho que não tem, né? Bem... Esse é o problema. Cadê, cara? Tava aqui mesmo. Hum. Uh, sua opinião sobre a eleição. Quer compartilhar sua opinião? Uh, Não, really, <risos> Você gosta da senadora Flores. Noted, Now, like asked, tá, tá aqui, ó. Elaine Winterbottom. Realmente? É, sim, uh -huh. por quê? Você 42 anos? Então você tem que me your beauty segredos uh -huh. <risos> Just a second. You're in hot water. Não, cara. Central, we got a situation here. What? Ah, these brigades think they're gonna take me down? Ai, gente, vai ter que levar vai ela, que levar cara. Vai levar ela. I got news for them. When you go for the queen, meu Deus, cara. O... Tá, olho na estrada aqui que a gente tá muito rápido, cara. Meu deus, a gente tá muito direito. rápido Let's go, Esquerda, direito. <risos> Esquerda, direito. <risos> Esquerda! Direito! Esquerda! Direito! <risos> Esquerda! Direito! Esquerda! Direito! Ah, tamo indo bem, tamo indo bem, Tudo cara Tudo bem Por que os outdoors estão se levantando até Le pra a pra gente mini -games passar? Os minigames lembram muito os jogos de celular, né? É verdade Tem vários jogos de celular que tem essa mecânica né? Tô indo mais rápido que dá Meu Deus, cara, eu fico nervoso, ainda né? tem a policial aqui do lado, cara Olha a policial aqui Para de olhar <risos> ela, maluco Você não vai ser outra criança que vai estar tá morta ao fim do dia Não, cara Aí não, Tá indo muito bem, tá indo muito bem Meu Deus, que cara! Faster! tá indo faster, muito rápido! <risos> Aí! Uh! uh, uh. Boa! Zapona! Ah. Olha isso, cara! Uh! Meu Deus, cara! A gente tá muito rápido! Cara, Uh! Hum... <risos> esses são os bandidos? São! O Stereo e o ah. Quem era ela? Vamos tentar a sorte aqui. Quem são esses caras? Deu certo. Black Brigades Dangerous activists! Stay away from them! Eu deveria have nunca gotten you se up nisso. O que eu estava pensando? Você deveria ir. Before all the cops get here. Tá. É... Não, é isso? Não, não. Então é. Você tá brincando. Né? Tá brincando com a gente, né? Go! Tá bom, tá bom. Go! Tá Caraca, bom. meu. Só quero olhar aqui, cara. Tchau. É porque ia dar problema pra ela. É... Como é que ela ia explicar o porquê que tu tava dirigindo o carro sem carteira, blá, blá, blá, blá? blá. É. Ixi, olha. Vamos lá, então. Ó. Vamos seguir viagem aqui. Meu Deus, Te dizer, hoje tá, a coisa tá louca. Tá Altas emoções pro ar, aqui, hein? A coisa tá de pernas pro ar aqui. Será hein? que vai dar bom aqui? Bom, a gente tá conseguindo dirigir bastante, então a gente tá avançando na estrada, uhum. né? Isso é bom. Esse aí só tem duas aqui. doletinhas. Passe do governo. Acesse novas escolhas de diálogo quando falar com o... Popô. Que é, que é esse, cara? Eu quero falar com o Popô, cara. É. É, dirigir até o próximo local, vamos nessa. Parece a gente tem um passe, ó. Vai habilitar novas opções. Hum, deu bom. Interessante, hein. Olha aí, quanto que a gente avançou, ó. Nossa, bastante. Muito. Tá, beleza, a gente. Avançou bastante e a gente aumentou nossa porcentagem com a Fene. 37% agora, hein? Tá. Já foi legal, né? Já deu pra. pegar um pouquinho mais de relação com ela, né? Até de ver um pouco mais do comportamento da Fene também. Né? Ela é em ação agora, né? Tá. Tu não perde esse carro. Ah, o Alex aí. Curto-circuito, né? posto de gasolina, ó. Interessante, interessante. Parece um lugar mais abandonado, né? Uhum, total. Tá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra... A gente dá uma exploradinha antes, né? Será que é o mesmo posto da demo que a gente botou? Não, Eu é. acho que não é que esse aqui tá todo abandonado, né? Uh, I don't get it. I've tried tá, antes de falar com ele, vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, né? Não, aqui é só a ah, recompensa só para o transmissor genius, genius genius. É. É umas coisas ó. Okay. Let's start from the beginning. You got this. Não tem nada mesmo, Nada, né? né? Podia ter uma recompensa aqui Vasco, que dê a paciência de ele vasculhar, né? É, pô. I oh. não get Eu tudo. Tem nada no lixo também, né? Não. Aqui tá muito escuro. Vamos entrar então, né? Olha aqui, guess dá para pegar alguma coisa? pegou o ah, é é so well. ah, Tem um rádio. Vamos falar com ele direto hum. então. E aí? você hum. ninja? <risos> <risos> Desculpa se eu te assustei começando é. well, a pensar que eu era o único a É uma boba isso Eu estou desenvolvendo isso para esse cara que eu conheço Robert mm, Quem é esse Robert? Só um que conheço acho que ele quer proteger esse grupo que está em são chamados Os Black, <risos> Black <risos> Então Tá, vamos perguntar dicas de como yeah. não sobreviver na estrada Be careful with what you eat eu não me lembro se ele dizia isso para os outros também ou dizia outra coisa é velho vamos ver ó a gente tem opções aqui ó assim o que for preciso para atravessar se a flores ganhar vamos comer melhor ou comida me da podre pode gerar uma revolução vamos tentar esse da flores vamos é. ver qual é que é a dele né true, true. Wait, que que é isso, hein? A rubber duck is someone who listens to someone else describe a problem. If all goes well, the solution presents itself to the person talking. <laughs> Quack. Cool, cool. So first I check the resistance with my voltmeter, and everything seems okay. Then I clean the captors, checking them too. A bit painstaking, but whatever. I removed every screw, nut, and bolt, and the motherboard. I put them back again, but it still didn't uh... work. Meu deus cara, ele vai a falando para sempre cara qua, qua, qua. <risos> tá, vou pegar a pistola de pregos. Meu deus aí. Tem que ver. é Pra está indo o cabo? Cá <risos> é a mosquinha. Pra <risos> onde foi o caso, velho? <risos> <meu>. Aqui, <risos> ah, pra lá. Meu Deus, cara, dá tá a volta inteira no teto, velho. <risos> Vamos dar uma olhada lá fora. Cadê o cabo, velho? Nossa, passou. Tell Meu Deus. Ah, esse aqui? Aí, ó. Aqui, ó. É aí, ó. Entra aí, pô. <risos> é. <risos> Abre. E ferrar metido. Hell yeah, dogs! The generator's in here. We just gotta start it now. The key should be around here somewhere. Cara, onde é que está a chave, velho? Meu Deus, cara! A chave está aqui. Can you get it? Caraca! <risos> <risos> <risos> Se divertindo <risos> horrores. Você ok, dog? Oh, espera! com esse Ah, a gente pegou um ímã. Hum. Onde é que tá acha? Ah, pera. Ah. não pode bater nas coisas, não é? Go slow, homegirl. Ah, Real ouvir. slow. Meu Deus, você já fez metade da de violência. eu pensei que era essa a velocidade toda aí. That's it. Yeah. Caraca, eu fui correndo, velho. Não tinha visto, uhum. não. Olha aí! Muito oh. bom hein, deu Não, certo. Não, a melhor coisa foi ir do, ter ido até a metade de <risos> perceber. Start the generator! Parece aqueles tipo... Sabe aquele jogo que é que ter uma cooperação? Tem tu, tudo ah meio prateadinho, aí tu encosta uma pinça de, de médicos... Dá assim, errado... Dá cirurgia. errado e o nariz acende. <risos> <risos> Olha aí! Deu certo, pô! Come on, let's go Poxa, tem gente aí, cara. We company. Hide. the lights are on but the station sure mm. is in bad shape you know that's why we need Trac for another 10 years and not that glorious to make sure this kind of thing doesn't happen elsewhere mm. hey wanna scare these Trac supporters a little mm. the cable goes under their car yeah. I can make it active and their car too. Ah, cara, vamos nessa, né? Ah! Ah! Ah! Cadê, cara? Aí. Nossa, que maldade! <risos> ah! I, I didn't believe you! Oh now! Hey, look over there! What? <risos> Vamos vazar daqui, cara! Tu tinha que pegar teu carro! Ai, a gente foi por fora, velho! Meu Deus, é. a gente foi por fora, a gente se separou dele, velho. <risos> Nossa, que aprontões. E aí, você tá deve estar agora? deve ter, tipo, roubado teu carro. Deve ter dado alguma coisa ruim. Dá uma espiada aqui. Agora dá, daria para enxergar melhor o cabo, né? É. Será que o moleque tá aqui? Não tá não, velho. Já foi embora, né? Eu acho que foi. Acho que tu também vai... Vamos vazar daqui, é. pô. É. Vamos ver se tem alguma fita aqui. Não, só tocar, né? Vamos ver se tem alguma coisa útil aqui, porque agora dá pra enxergar um pouquinho melhor. É, porque eu tava bem ruim de noite. Ah, não tem nada aqui não, né? Cuidado se os caras não estão ainda. Acho que não tem umas, é, eu, né? Eu espero que eles tenham vazado, né? Aí é o teu carro, né, vermelho. É. Tá, beleza, véio, não deu nada. Uh, deixa eu dar uma olhada nessa cabine aqui. Ai, pode chamar o, o táxi não, daqui, não quero. Não, jamais mais. Será que vai dar pra dirigir? Não tem chave, velho. Então, mas não é o teu. Não é, não. É, tu parou mais longe mesmo. É. E aí, a gente pode ou ir caminhando ou pedir uma carona. Tinha pro... que não tem... Ah, teu carro não tá parado em algum lugar aí? Tá, não. Ah, não pô. Caraca. Teu o carro, né? Que é. o no nome da senhora. É, pede carona então. Vamos pedir carona então, cara. Ixi. Caraca, pra cada lugar a gente tem uma função diferente aqui, velho. Olha. Ah, mas aí a gente já consegue se aproximar um pouco mais da fronteira também, né? Exato. Aí, ó. Vamos ver até onde vai. Foi bem pouquinho. É, dessa vez foi pouco, né? Mas a gente melhorou a relação com ela, que está 46% agora, né? Que é um aprontão também, né? Tava <risos> é, que... causando lá dando choque. Ah, com... Com, o John, com o John, cara. O John eu gosto dele. Vamos ver como é que ele tá agora, né? Que ele tava meio numa uma vibe mais melancólica. Tá, tá. Desde a última, desde, desde o último vídeo, da né? Da mãe urso, papai urso e tá. tal. É. Uh -huh. Não, cara, que ele já tá cansando Cara, eu acho que tá até um bom ponto a gente parar esse vídeo aqui porque Com esse novo momento agora desse personagem com o John, É, eu tô gostando da história mesmo Também Eu fiquei triste que a gente matou o personagem, Nossa, né? eu fiquei muito chocada porque eu não imaginei que ia ser tão extremo assim <risos> É, cara Galera, acho que eles vão parando por aí, então Deu pra curtir bastante, viu? Eu tô gostando Sim. bastante das mecânicas do game aí. Eu ainda tô curioso pra onde que a história vai, né? A gente tá evoluindo aos pouquinhos a história com cada um dos personagens aqui do game, né? Ah, é, infelizmente o chegou ao fim. É, hum. dessa vez chegou ao fim a história de um deles, né? Bom, vamos ver como é que vai ser desse aqui, né? Galera, valeu demais aí. Comentem aí o que vocês estão achando aqui do Game Road Knight 6 pra gente saber a opinião de vocês. E até a próxima!